Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Nesse segundo Domingo da Páscoa nos é relatado o um episódio de Tomé, que não acreditou nas aparições de Jesus porque não esteve presente. Ele queria ver para crer. E Jesus Cristo respondeu para ele Bem-aventurados os que creram sem terem visto São Francisco de Assis, ele disse que Nem todos os que olharam para Jesus de Nazaré Enxergaram nele o Messias, o Cristo, o Filho de Deus Nem todos aqueles que olham para o pão para o vinho na Eucaristia Enxergam o corpo e o sangue do Senhor Para a gente enxergar o corpo e o sangue do Senhor na Eucaristia E para enxergar em Jesus de Nazaré o Messias É preciso olhar com olhos espirituais disse São Francisco Trata-se do olhar do Espírito Ou do olhar a partir da fé, a luz da fé. Por isso é preciso crer para ver. Então quem crê enxerga diferente e enxerga muito mais. Quem crê ele enxerga para além das aparências. Quem crê é capaz de enxergar a presença da realidade divina na história, no rosto das pessoas... Nas coisas. Então é preciso aprofundar o nosso olhar e transformar o nosso olhar no olhar de Deus. Crendo, nós enxergamos no rosto de cada pessoa a imagem e semelhança de Deus. Crendo, nós percebemos também na história os apelos de Deus. Crendo, nós enxergamos em profundidade. A presença de Deus nos fatos, na história e os seus apelos. Então, que Deus abra os olhos do nosso coração, que Deus abra os nossos olhos para enxergar como Ele enxerga. Que Deus seja louvado e que nós tenhamos um coração sempre agradecido. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor volou para vós do seu rosto e vos dê a paz.